Está preparado para sofrer para salvar o seu filho? Tem cinco minutos para cortar a ponta de um dos dedos em frente à câmara. Se conseguir, vai receber a sua recompensa. Sr. Marx, pode confirmar o desaparecimento do seu Penso filho? Pensa o seu filho ainda está vivo? pensam que é o assassino do origami? Mas é uma possibilidade chamo-me Scott Shelby, sou um detetive particular. Fui investigar o caso do assassino do origami. O meu nome é Madison Page. Sou jornalista. Eu acho que gosto de fazer guiões da guarda. Por Norman Jaden, FBI, Oito me aquilo que sabe. O Ethan Mars tem tido problemas psicológicos desde que o filho morreu. Sente-se responsável pela morte dele. Depois de uma das nossas sessões, encontrei isto no chão. Deve ter caído no bolso dele. Desta vez parece que apanhámos o nosso assassino do origami. Ter coloque todas as unidades disponíveis atrás do Ethan Boyd. Se ele der um passo, temos de saber. É verdade? És o assassino, Ethan? O assassino anda por aí à solta neste preciso momento. Tenho mais. Está inocente. Eu posso prová-lo.